E aí gente verde, e aí gente profunda, tá com dificuldade para atrair um amor? Tá com dificuldade para conseguir um namorado, uma namorada, alguém com quem você gostaria de dividir os seus dias, suas aflições, suas dores, seus medos, seus amores? Então fica comigo que você vai aprender hoje, agora, daqui a pouquinho, a montar uma mandala fitoenergética para atrair um amor, atrair um amor mesmo, um amor de verdade. Aqueles amores, assim, para toda a vida. Fica comigo que você já vai descobrir. O dia dos namorados está chegando. E com esse dia, né, muitas pessoas começam a passar por um processo de aflição. Porque, às vezes, vem uma cobrança da sociedade, uma cobrança da família. Puxa, fulana, mas você já está sem namorado há tanto tempo. Puxa, tu está sem um parceiro, uma parceira... Né? Há tempo a gente não te vê com ninguém, que coisa triste. E os amigos começam a pressionar e a pressão vem de tudo que é lado. Então às vezes a pessoa até tá bem sozinha, mas ela quer ter alguém junto com ela só para pararem de encher o saco dela. Isso também é errado, é né? uma coisa que não é legal. Tudo que a gente vai fazer na vida, seja um trabalho, seja né, quando você deseja ter um filho, quando você deseja uh, mudar de carreira, fazer uma transição para qualquer área da vida, você precisa ter as motivações certas, os motivos certos. Então, o primeiro ponto já aqui do nosso vídeo é você pensar. Você quer ter alguém porque você quer, porque você sente falta de verdade, ou você quer ter alguém porque você está sofrendo pressão social, porque alguém está te pressionando a atrair um amor a ter alguém. Né? Porque tem muitas pessoas que se sentem bem sozinhas, que não precisam de ninguém para ter felicidade. Mas a maioria não, a maioria gostaria de ter um par, de achar a sua alma gêmea, a sua metade da laranja. E eu não gosto muito dessa expressão metade da laranja, porque parece que a gente nasce incompleto, né? Então a gente é uma laranja inteira procurando uma outra laranja né, para fazer companhia para gente, para ter uma parceria. Mas essa coisa de cara metade, né? Se a gente tivesse que encontrar uma cara metade, eu acho que a gente nasceria só com uma metade da cara, daí ficaria procurando pelo mundo a outra para né, encaixar aquela metade que falta. Não, nós somos completos, do jeito que nós somos. Nós já nascemos completos. E quando a gente procura por um amor, quando a gente quer ter alguém, é para que a gente melhore, para que a gente evolua, para que a gente cresça junto e tenha um relacionamento como um complemento da jornada. Né? Não alguém que precisa estar do seu lado para oferecer uma coisa que você não tem. Não, você já é completo a outra pessoa é completa e juntos vocês produzem coisas melhores, né? Quando juntas as duas energias, vocês conseguem é, fazer bem para o mundo, fazer bem para vocês mesmos, né? Daí, ah, decide ter um filho, né? Colocar uma pessoa no mundo, educar ela para o mundo, é uma coisa muito legal. Então, uh, primeira coisa, avalia se você está com a motivação certa para ter alguém. Ok, Paty, estou com a motivação certa... Quero muito ter alguém. E agora, como que eu faço esse amor chegar até mim? Bom, é, antigamente, né? eu tô falando de muito antigamente, lá quando eu era criança, é, não tinha essa expansão geográfica que tem hoje. Hoje você tem mais campo de atuação, hoje você tem mais possibilidades para encontrar um amor. Eu tô dizendo que hoje é mais fácil de encontrar um amor. Antigamente as coisas se davam por conveniência. Então, ah, na zona rural, tinha a família A e a 8 quilômetros tinha a família B. Aí a família A tinha várias meninas e meninos. A família B tinha várias meninas e meninos. O que, que acontecia muitas vezes? né? Iam formando os parzinhos, do mais velho com a mais velha, depois o próximo filho com a outra filha da outra família, por conveniência, porque era o que tinha ali naquela região. né? Então, as pessoas não tinham muita opção. Era uma cidade pequena... É, e muitas vezes lá no passado os casamentos eram feitos como negócios das famílias unirem, juntarem as terras. Então é, não existiam os aplicativos que tem hoje, não tinha Tinder, não, não tinha os outros aplicativos aí que existem né, para você ficar procurando seu par ideal. Não tinha redes sociais, não tinha nem internet naquela época. Então era mais difícil. Só que hoje também temos muitas opções. E aí essa história de amor virou um grande catálogo, onde as pessoas ficam ali... Né, uh, catando paixões e a paixão é um sentimento que vicia porque ele libera hormônio no nosso corpo então a pessoa apaixonada ela tem um grande impacto energético que tem um pico e ela quer ficar sempre naquele pico e ela não consegue se manter e aí quando cai ela se desmotiva e fala não é essa pessoa, eu quero outra e nunca é a pessoa sempre é o que o outro está sentindo então, normalmente, a pessoa vicia não naquela pessoa, mas no sentimento de se apaixonar. E tem muita gente que se apaixona uma vez por mês. Não sei se nas amizades de vocês existe isso, mas eu tenho né, pessoas que eu conheço. Todo mês, elas estão apaixonadas por alguém diferente. Na verdade, ela não está gostando de alguém. Ela está gostando da adrenalina que gera aquela paixão nela. Então, aqui, essa mandala que a gente preparou é para encontrar um amor. E quando a gente quer encontrar um amor... É um relacionamento. Não é aquele fusoê da paixão, claro, também pode ter, mas é algo mais evoluído que se apaixonar. Porque a paixão é um mecanismo ancestral para unir duas almas que precisam resgatar karma, para unir duas almas que precisam curar uma a outra. Então a paixão é um mecanismo, é um gatilho que faz as duas pessoas se unirem. Aí depois tem dois caminhos. Ah, resgatou, vai um para cada lado... Ou aquela paixão evolui para um sentimento de amor que vira um relacionamento e um gostar de estar junto, um gostar de viver junto. E aí, o tipo de pessoa que você vai atrair não é pelo cabelo que você tem, pela roupa que você está usando, se a sua bolsa é de marca ou não, ou pelo aroma do seu perfume. Não é isso. Você vai atrair uma pessoa compatível com você de acordo com o seu ponto de atração. Então, se você tem atraído pessoas mentirosas, é, pessoas problemáticas, ou pessoas deprimidas, ou pessoas excessivamente eufóricas, tudo isso está conectado com o seu ponto de atração. O ponto de atração é, um, é como se fosse assim, um termômetro interno que indica se você está pronto para ter um relacionamento com uma pessoa legal ou não. Então, antes de procurar alguém, antes de ter alguém... Você precisa aprender a elevar seu ponto de atração. E a gente vê por aí, né? Uh, coisas assim, meio absurdas, falando de motivações de novo. Então, analisa as suas motivações. Por que, que tu quer ter alguém? Por que você quer ter um amor? Eu acho até legal anotar isso, né? Antes de você decidir se você vai fazer essa mandala ou não, porque uma coisa eu te garanto, ela funciona. Ela funciona e a gente tem. Várias pessoas que fizeram desde 2017, que aplicaram, as pessoas me encontram na rua e me contam que funcionou, tá? Então, ela funciona mesmo, de verdade. Tem até uns relatos aí para você ver. Então, essa mandala, ela vai funcionar. Por isso que você precisa pensar bem como que você quer fazer esse processo, tá? E daqui a pouco eu já vou explicar... Como que funciona? Então, é, pensa já na pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. Aí, vamos supor, ah, a Maria quer um namorado, né? Vamos supor que ela quer um namorado. ela vai dizer, ah, eu quero que ele seja bonito. Na verdade, pode ser lindo. É, quero que ele tenha olho azul, que ele seja moreno, que ele tenha 1,89m e meio. As mulheres são assim, né? E que ele tem uma profissão legal, assim, uma profissão que... Ele não me dando trabalho já está bom, isso é o que eu escuto das mulheres, né? Ele tendo a vida financeira dele equilibrada, estabilizada, não me dando trabalho, já está bom, porque eu me viro bem, né? Então, que ele tenha a vida dele bem resolvida. E que ele seja inteligente, que ele tenha bom papo, que ele seja romântico, que ele me leve para passear, que os pais dele sejam legais, que a família dele me aceite... E aí você vai listando ali tudo que você gostaria. É, eu lembro de uma menina que, que trabalhava conosco na época que eu fiz a, a outra mandala e ela colocou umas coisas bem específicas, assim. Que eu disse, nossa, eu acho até que ela está exagerando. Eu disse, mas ah, como fala que no Rio Grande do Sul, a tenteada é livre, né? Então tenta, escreve aí o que tu quer, de verdade. E aí ela escreveu com detalhes bem específicos e a pessoa veio, assim, sob encomenda. Parecia que ela tinha feito um pedido na internet e mandaram por Sedexo, cara. Exatamente do jeito que ela tinha descrito. Então, se você fizer isso, vai funcionar. Tem que ter as premissas. O que, que você valoriza numa pessoa? Né? Uh, qualquer coisa que você quiser: dentes brancos, hálito puro, altura, é, corpo. Uh, sei lá, que tenha morado fora do país, que tenha. O que você quiser que tenha, né? Ah, que saiba falar sobre Star Wars, ou que saiba conversar sobre temas nerds, porque eu sou meio nerd, ou que goste de tecnologia, ou que goste de mato. Ah, eu quero um cara que goste de planta. Ah, eu quero conhecer uma mulher que tem esse lado holístico desenvolvido e que goste de esoterismo e que combine comigo. Ah, eu gostaria de encontrar alguém assim que fosse da minha religião para a gente ter compatibilidade. Você vai escrever o que você quiser. Se você quiser que a pessoa seja um anjo, escreve. Se quiser que seja o um capeta, escreve também. É o que você quer para você. Enquanto isso não estiver muito bem definido na sua mente, é, não faça a mandala, tá? Porque a mandala ela vai potencializar o que você vai colocar nessa folha, tá? Então, a primeira coisa antes de fazer a mandala é fazer essa folhinha. Pode ter 20 itens, Paty? Pode ter 30 itens? Pode ter 189 itens? Pode. Mas quanto menos itens, mais focada é a energia da mandala. Mais rápido é de encontrar, né? Eu lembro uma vez quando eu trabalhava com RH, é mais ou menos a mesma coisa, é o hunter do universo que vai achar a pessoa ideal para você. E eu, eu fui hunter muito tempo na indústria e eu lembro que uma vez queria um cara com uma função tão específica, tão específica mas tão específica que não existia, que era um cara que sabia operar aquele tipo de máquina daquela marca produzida em tal ano. Eu achei um cara, um cara, eu achei. E ele nem estava no Brasil, estava fora do Brasil, porque não existia. Então é mais ou menos isso que o universo vai fazer. Quanto mais difícil é o perfil que você colocar, pode ser que demore mais. Quanto menos exigente, mais rápido que daí tem mais exemplares disponíveis no mundo. Mas, se eu fosse você, não abriria mão daquilo que você quer exatamente. Porque se você quer encontrar um amor, o universo vai caprichar para te mandar. Então, faz essa lista com bastante capricho, ok? Mas tem umas pessoas que são assim, ah, se for bonito, inteligente, rico e não encher meu saco, já tá bom. Tá, quatro itens. As meninas estão aqui comigo, a gente está dando risada. Quatro itens, Tá bom? Ah, é rico, bonito, inteligente, alto, família boa, blá, blá, blá. tá ok, né? Então você vai definir como que você vai fazer essa lista, tá? E muito bem. Uh, uma coisa que eu sempre falo também é dar uma forcinha pro universo, né? Você também. Eu sei que a maioria do público aqui é mulher, mas isso vale para mulher, para homem, para qualquer gênero, né? Não, não, não tem gênero. Dá uma forcinha pro universo, né? Se for no supermercado não vai de pijama, com os cabelos desgrenhados, com cara de bunda. Passa um batonzinho. Estou falando isso para as meninas, sabe? Põe uma roupa bonitinha. Não precisa se arrumar para uma festa, mas né, vai decente nos lugares. Porque é, a gente precisa confiar na serendipidade. Serendipidade é o acaso de roupa bonita. É a gente confiar que vai acontecer uma coisa boa. Então, se você for passear com o cachorro, vai bonitinha. Ah, foi no mercado, vai arrumadinha, sabe? É, eu lembro quando eu conheci meu marido, eu tava tão horrível. <risos> Ainda assim, deu certo. Mas a primeira vez que a gente se viu, eu tava andando de bike, então eu cheguei suada, descabelada, desgrenhada. Ele gostou de mim, mesmo assim. Mas se eu tivesse arrumada, sabe? Eu acho que as chances, né?, teriam aumentado, ok? Então dá uma forcinha pro universo. Não sai por aí de qualquer jeito, não sai feio na rua. Se você quer arrumar uma namorada, um namorado, né? Não sai feio na rua, sabe? Arruma, penteia o cabelinho, põe uma roupinha legal para estar tá pronto, né? É como dizia lá na, na época que eu era adolescente, a gente tem que estar tá para game, né? Tem que estar tá pronto para o jogo, né? A hora que ele começar, tá? Então, dá uma força pro universo também. Dito isso, as plantas que você vai precisar são hibisco, Camomila, cominho, hortelã, morango e você vai precisar também de um prato que nós temos um, há um prato branco assim neutro, um papel, né, ou post-it, post-it eu acho muito pequeno, né, para colocar tudo que você deseja encontrar é, e caneta, lápis para escrever. Então você vai. Alguém está precisando de namorado aí? Vocês duas? Ou não? Eu? Não tá procurando? Tá, mas tu poderia me ajudar dizendo umas características que teria que ter para ti? Tá, pode ser. Vamos lá, então. Sim. Eu vou fazer sério, tá? Pode ser que apareça. Ai. Ai. <risos> Fala aí, Nath. Tem que ser bem humorado. Bem humorado. Sim, é bom que seja bonito também. Ah, bonito também pode ser, né? Já que pode botar tudo na lista, então vamos colocar. Sim, é... tem que ter uma boa conversa. Boa conversa. Tem que gostar de viajar. Gostar de viajar. Tem que. E você quer um namorado? Namorado. Tá. Tá bom. Eu... Tu é, tu é inteligente. Ah, inteligente é bom, né? Sim. Eu não conseguiria me relacionar é... com alguém não inteligente. Deixa eu ver. Tem que gostar de filmes. Hum, muito bem. Um, gostar de ir a shows também. Ah, isso é importante. Deixa eu ver que goste de gatos. Uh -huh. um, eu acho que basicamente. Ah, vamos colocar que seja próspero? Sim, claro. Porque exatamente. uma pessoa que não é próspera, ela vai te dar trabalho. Sim, entendeu? Também, também. lembrar. Não precisa ser rico assim, mas é próspero, que cuide é, da vida é, dele, exatamente. né? Seja exatamente. bem resolvido. Que seja gentil? Gentil. Tá, então tá. Ajudei a Nath aqui. A gente tem 10 itens. Aí, fiz a listinha. E essa lista, ela vai embaixo do prato da mandala. Se você é reikiana, se você conhece outras técnicas né, de energização, energize esse bilhete aqui, porque isso aqui é a lista para o universo te enviar uma pessoa exatamente assim, tá? Então, você vai fazer uma energização... Colocar o verde prata da fita energética, fazer um reiki, dar um passe, uh, agradecer já ao universo, né, por ter enviado a pessoa, vai fazer o que você quiser, tá? E aí, você vai colocar embaixo do prato. E nós vamos começar a montagem da mandala. Eu vou pegar o morango primeiro, deixa eu me esticar aqui para puxar. Ficou meio longe. Aqui já estão todas as minhas plantinhas separadas. Cominho, camomila, morango, hibisco e hortelã. O morango também tem aqui aquela parte da folhinha desidratada, só para vocês verem que não precisa ser a fruta. Pode ser o chapéuzinho do morango, aquela parte verde, desidratada, ou até as folhas, se você tiver pé de morango em casa e não tiver a fruta. Mas o morango, né? O morango ele tem um quê sensual. Porque a parte sexual do morango, que são as sementes, né, elas estão para fora dele. Então, o morango tem um quê de sensualidade, assim, ele tem uma cor bonita, vermelho, né, que é uma cor que lembra o amor, e o morango ajuda a eliminar a carência. Então, ele ajuda você a não entrar num relacionamento por carência. Porque muita gente, ah, vou pegar qualquer coisa aí que tiver na frente, porque eu estou carente mesmo, eu estou sem ninguém. E então, qualquer pessoa que aparecer já tá bom. Não vou ser muito exigente, porque tem aquela frase do Cazuza, né? Do Blues da Piedade que eu gosto muito, que diz que quem não sabe amar fica procurando alguém que caiba no seu sonho. Então, tem pessoas também que têm um grau de exigência que elas vão ficar sozinhas para sempre, nunca vão conseguir se relacionar com alguém porque não sabe amar e aí fica procurando alguém que caiba no seu sonho. Então, a gente não pode nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, tá. Mas a mandala, ela vai energizar a sua carta para o universo e vai te ajudar a encontrar essa pessoa ideal. Então, aqui eu vou pegar alguns morangos, já que colocaram esses morangos todos aqui. O pessoal da produção aqui do estúdio. Eu vou colocar eles no centro. Porque ele já vai eliminar a carência. daí tem um pequenininho, eu vou colocar aqui no meio. Olha que amor. E aí você... Coloca bem no meio para formar o núcleo da mandala. E agora a gente vai desenhando em volta. Então o morango eu já usei. Não tem uma ordem tá? das plantas. Você pode usar do jeito que você achar melhor. E aí a gente vai colocando aqui ao redor. Eu vou colocar aqui perto de cada morango. Um pouquinho do hortelã. Se você tiver a folhinha do hortelã também pode ser. Se estiver desidratado, também pode ser. Essa mandala faz sucesso. Então, a hortelã foi. Agora, a camomila. A mandala não tem uma ordem, ela não tem um... Ela não tem regra. Você vai desenhando, só... Tenta manter uma simetria. Já coloquei a camomila. Agora o hibisco, se você tem a flor do hibisco, a mandala fica muito bonita com a flor. Então dá pra colocar quatro flores. Porque o hibisco é uma flor bem conhecida, eu vou pedir pro pessoal colocar aí na tela. Que eu tenho certeza que você já viu o hibisco, principalmente na região de praia. Aqui nos buraquinhos que ficaram, eu coloco uns hibiscos. Aqui é a flor do hibisco desidratada. Aqui. E aqui. E agora o pó do cominho. Tem cominho em pó. O cominho é um tempero delicioso. A gente vai colocando assim ao redor do morango. Cheirosa que ficou a mandala. Cheiro de hortelã com cominho, com morango. Pronto, mandala tá pronta. Agora eu vou fazer um processo de energização, certo? Daqui a pouquinho eu já falo das propriedades das plantas, mas eu vou fazer um processo de energização. Você pode fazer o que você quiser, você pode cantar um mantra, você pode fazer o verde prata da fita energética. Você pode fazer uma oração, você pode aplicar reiki, você vai escolher de acordo com aquilo que você acredita qual é o melhor processo. Aí você impõe as suas mãos e faz um processo de energização. Eu estou fazendo para a Nath essa mandala, porque essa pessoa surge na vida dela, uma pessoa bem legal. Ok, você faz ali um minutinho, dois minutos e a mandala está energizada. Aí você vai deixar no ambiente onde ninguém vai mexer nessa mandala. É, se tem alguém que trabalha na sua casa, ou se tem criança pequena, ou gato, né, cachorro, é capaz deles mexerem nos morangos, querer pegar, então deixa dentro de um armário. O bom é que ela fique num ambiente aberto, mas se não tem esse ambiente na sua casa, onde ninguém vai mexer, você pode botar dentro do armário, dentro do guarda-roupa, né? em algum lugar assim mais isolado, onde ninguém vai mexer. E essa mandala precisa ficar lá por sete dias, ok? Depois desses sete dias, eu quero que você volte aqui nesse vídeo para comentar os resultados, porque eu tenho certeza que a coisa vai começar a fluir. Muito bem, agora vamos falar das propriedades das plantas rapidamente para você entender o que, que cada uma faz. O morango, por exemplo, ele elimina a carência e ele libera os sentimentos reprimidos. Porque às vezes o que mexe com o seu ponto de atração são os traumas que você viveu. Sentimentos reprimidos, dores, mágoas, rancores, ressentimentos de outros relacionamentos que você já teve. Então o morango ajuda a liberar isso. O hortelã abre caminhos na vida e ajuda a mudar o pensamento. Ele abre os caminhos que estavam bloqueados para o amor chegar. O cominho estimula a expressão dos sentimentos, favorece a limpeza do coração de antigas tristezas guardadas e ajuda a entender o outro e a socializar com as pessoas. Porque às vezes também o que dificulta é que a pessoa fica muito em casa, ela não sai para rua, ela não está em contato. Às vezes até nas redes sociais a pessoa para de interagir, né? nos grupos ela para de interagir e a falta dessa interação faz com que ela fique menos interessante. É uma pessoa que não interage... Uma pessoa que não está não em contato com ninguém, né, que é mais introspectiva, e isso dificulta. Então, o cominho vai ajudar nesse sentido. A camomila ajuda a ter esperança, elimina o medo e a falta de fé, gera otimismo e elimina o estresse. E o hibisco faz você ser realista, saber amar coerentemente e também é indicado para sentir os prazeres da vida. Porque às vezes a pessoa não se permite sentir os prazeres da vida. Ela não está aberta para o amor. Então a gente escolheu essas plantas porque elas são um conjunto perfeito, são um time perfeito para te ajudar a conquistar um amor, ok? Muito bem. É, depois que passou o período de sete dias, você pode descartar essa mandala num lixo normal. Pode colocar as coisas no lixo, não vai comer o morango, pelo amor de Deus, né? Tudo que tem aqui não pode ser usado, tá? Ah, mas vou desperdiçar os morangos. Gente, quatro moranguinhos, né? É, tipo, vale a pena, né? Vale a pena a gente fazer esse investimento para conquistar um grande amor, tá bom? E se você quiser saber mais como montar essas mandalas, porque aqui eu montei para o amor, mas você pode fazer mandala para qualquer coisa. Você pode fazer mandala para saúde, para prosperidade, para ajudar a tratar os relacionamentos num lar. Você pode fazer... É, por exemplo, para quem está estudando, para passar num concurso, você pode fazer para ter uma carreira melhor, mais desenvolvida, para falar em público, para qualquer coisa que você precise, você pode fazer mandala. E a gente vai ensinar na imersão alquimista das ervas, ok? É uma imersão online, é gratuito, e eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e participar com a gente, tá bom? Então, estou te esperando na imersão, espero de coração que essa mandala dê muito certo e que você volte aqui para contar os resultados para nós. Um grande beijo, muita luz e até o próximo vídeo.